você precisa você pode escolher fazer pelo WhatsApp ou utilizar os dois approach tá pelo WhatsApp ou pelas redes sociais aqui principalmente Instagram que eu vou dar o foco tá então pelo WhatsApp o que você precisa criar uma mensagem gancho você vai identificar depois de ter clareza né todo o trabalho de definição do seu avatar quem você quer ajudar você vai conseguir identificar a sua rede de contatos pessoal em torno de 10 a 20 pessoas naquele perfil. E aí você vai preparar uma mensagem em gancho, onde o grande objetivo dessa mensagem é você, através de uma conversa natural, criar a oportunidade para apresentar a sua solução através da sessão experimental gratuita. Tá? E pode ser um scriptzinho que eu, eu sempre dou dentro dos meus programas, dentro da tribo, né? mas algo bem simples assim, como uma conversa mesmo. Não, não tem que se fazer de forma muito mecânica.